Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com Blocks hoje nós estamos na aula 6, em que eu vou continuar falando para vocês sobre o nosso semáforo inteligente então, deixa eu mostrar aqui o nosso circuito né? então, no circuito do semáforo, como a gente já viu na aula anterior a gente tem aqui os LEDs verde, amarelo e vermelho E o nosso botão para estender né, o tempo que fica no sinal vermelho para os carros Para que o nosso pedestre aí possa é, passar com mais calma Então hoje eu vou mostrar o código para vocês é, E vamos construir um código para esse semáforo ser um pouquinho mais inteligente Então, vou um zoom aqui então, o código que eu quero mostrar para vocês hoje, ele vai ser construído passo a passo, baseado aí no que a gente já viu é, até agora de conceitos de programação com blocos. Então, inicialmente, eu coloquei um código até mais simplificado aqui com relação ao que a gente viu na aula passada. A diferença é que ele acende aqui o pino 10, né? portanto é, acende o LED verde aí espera 2 segundos, apaga o pino 10, apaga o LED verde, aí acende o 11, que é o amarelo, aguarda 1 um segundo, apaga, acende o 12, que é o vermelho, e aqui no bloco C eu estou lendo o pino digital, tá vendo? Ó? Ele lê o pino digital e se o valor que está no pino digital for igual a alto, então ele aguarda 2 segundos e depois aguarda mais 2. Se o valor do pino digital aqui não for alto, for baixo, né? Ele só aguarda dois segundos antes de apagar o vermelho Então observe Eu tenho que estar com o botão pressionado Exatamente na hora em que apaga o LED amarelo E acende o vermelho né? É o único instante aqui em que ele faz esse sensoriamento Então na aula passada Eu fiz isso usando uma variável Então como é que a gente faz isso usando uma variável? Vou mostrar aqui passo a passo Então você clica aqui no variáveis e daí você clica aqui em criar variável então eu utilizei a variável né, botão pressionado ok ele cria aqui a variável botão pressionado e tem os dois comandos aqui definir e alterar então na verdade eu utilizei com o bloco definir então vou pegar esse bloco puxar ele aqui para dentro do meu código colocar ele aqui ó então vou escolher a variável botão pressionado e vou colocar o ler pino digital né? daqui de dentro. Eu vou colocar aqui nesse lugar aqui. Então esse ler pino digital é um valor de entrada para o meu código. Então está aqui no blocos de entrada. Então vou chamar aqui, ó, puxar para cá, ler pino digital zero. E passar ele aqui para o pino 9. E daí aqui eu vou utilizar em vez de ler pino digital, eu vou usar a variável botão pressionar, vou aqui ó, Boto ela aqui e daí esse leio, pino digitável eu jogo ele aqui na minha lixeirinha aqui no canto. Ok pessoal? Então ó, estão vendo aqui ó que tem uma lixeirinha aqui ó? Então se você passar algum código aqui dentro ele desaparece aqui da minha programação. Então quando eu faço isso aqui eu volto ter o um código que a gente já viu na nossa aula passada. Então Observe, quando eu uso essa variável botão pressionado aqui Eu tenho né, é, mais flexibilidade Eu posso, por exemplo, utilizar esse mesmo conceito do definir botão pressionado A hora aqui que está passando do verde para o amarelo Tá vendo? Posso colocar aqui definir botão pressionado como Aí entrada ler pino digital 9 se eu fizer isso, eu vou ter dois momentos em que eu posso sensoriar o meu botão pressionado para saber se a pessoa está ali com o botão apertado, esperando para passar no sinal vermelho. Ok? Bem, tem um problema a hora que eu fiz isso. Como eu faço aqui a leitura do pino digital nesse momento do código e posteriormente eu faço de novo a leitura do pino digital neste momento do código aqui, o que pode acontecer é que a pessoa aperta o botão aqui enquanto está no é, verde indo para o amarelo e solta em seguida. E daí a hora que chega aqui nessa linha, que é quando apaga o amarelo e acende o vermelho, o pino não está nível lógico alto. E daí ele vai ser zerado e não vai dar o tempo a mais. Né? Então, para resolver esse problema, eu vou ter que utilizar um outro bloco de comando aqui um bloco de controle C então basicamente eu faço o seguinte venho aqui no bloco de controle né, nos blocos de controle pego o comando C que está aqui e daí eu vou colocar ele aqui da seguinte forma C e observem aqui ó tem um teste está vendo? então esse teste aqui eu vou utilizar o, a variável o botão pressionado C C né? Dentro de uma estrutura de é, matemática de comparação. Então, Vamos colocar uma comparação aqui. Né? Do lado esquerdo dessa comparação eu vou colocar a variável botão pressionado. E do lado direito aqui eu vou colocar o símbolo matemático para o sinal alto. Então se o botão pressionado estiver diferente aqui ó, não igual, diferente de alto, aí eu faço esse comando do definir o botão pressionado como ler pino digital estou tirando essa parte aqui né, para que isso não funcione, não, não interfira né? mas então eu tenho aqui ó primeiro eu defino o botão pressionado como ler pino digital, para verificar se na hora que está do verde para o amarelo, né, transitando o LED, do verde para o amarelo o botão está pressionado e daí aqui eu só vou fazer essa, esse teste novamente se estiver baixo né? ou se não foi pressionado lá. Daí eu teste se foi pressionado aqui. E daí, se, caso tenha sido pressionado lá ou aqui, o nível vai estar alto e se botão pressionado alto, então eu aguardo dois segundos adicionais em relação aos dois segundos que eu já tinha por base. Ok, pessoal? Então, vou mostrar o código todo aqui. Ah, deixa eu voltar aqui para uma visão um pouco mais ampla. Vocês veriam o código todo. Então, agora, o meu semáforo inteligente, ele está um pouquinho mais inteligente. Antes, ele só dava mais tempo se você mantivesse o botão pressionado o tempo todo, né? Até o sinal vermelho entrar. Agora, não. Se você apertar lá, quando muda de verde para amarelo ou de amarelo para vermelho ele detecta e aumenta o tempo de execução, ok? Então é... vamos visualizar aqui o nosso circuito então né? e ver ele funcionando com essa nova lógica de programação. Vou iniciar a simulação. Então ele vai ficar dois segundos no verde, um no amarelo e dois no vermelho e depois ele repete. 2 tá? segundos no verde 1 um no amarelo e 2 no vermelho e se eu apertar o botão aqui enquanto está no verde e passou para o amarelo ele já vai ficar 4 segundos no vermelho e se eu apertar o botão qualquer momento aqui no verde para o amarelo ou amarelo para o vermelho ele passa a ficar 4 segundos aceso ok pessoal então para a aula de hoje era isso na próxima aula, a gente vai tornar ele ainda mais inteligente, esse nosso semáforo. Por quê? Porque aqui, se eu apertar e soltar rapidamente, né, é, o Arduino não vai perceber que eu apertei, porque ele só testa na hora que apaga um LED e acende assim outro. Então, na próxima aula, nós vamos ver como resolver isso daí, usando uma nova estrutura de programação. Ok? Muito obrigado por enquanto e até a próxima!